E aí pessoal, World 0 Zero na área, beleza galera? Seguinte, voltando aqui com mais um review de Hero Mission E hoje eu vou estar tá trazendo o review do Panda Warrior Que é semelhante ao Houston do Overwatch, mano E eu curti pra caramba jogar com esse herói as primeiras partidas que eu joguei com ele não gostei tanto, mas é tudo questão de costume. Depois que eu peguei o molejinho desse personagem, aí eu comecei a voar, nego, velho. Como eu falei, cada personagem tem dois... É, tem três especiais, sendo um super especial, né? Onde tem que carregar a barrinha ali de, de load até 100% conforme você avança no jogo ou conforme você mata, né? Então, assim, é, o Panda Warrior, ele tem os três especiais. Um é que, como ele é um personagem lento, e ele é um, um personagem é, pra fazer um frente-a-frente -frente com o com um inimigo, ele pode saltar, ele tem tipo um, um jato, então ele avança pra caramba e consegue ser um fator surpresa aí, porque o personagem acha que ele vai ficar só de longe acertando, aí você chega e já pega o seu inimigo de frente, né? E o super especial dele, galera, é onde ele ativa uma blindagem extra. Onde ele fica quase imorrível, né? Vamos colocar esse termo. Ele fica quase invencível, porque ele ganha muita vida, entendeu? E também muito poder de dano. Então, meu, eu matei pra caramba com esse personagem nessa gameplay. Eu curti pra caramba, porque é aquilo que eu falei. Ele é um fator surpreso. O, o seu inimigo acha que ele vai ficar de longe atirando? E detalhe, de longe a bala nem pega, nem sequer pega. Então assim, o seu inimigo acha que ele vai ficar atirando de longe, aí você vai no fator surpresa, né? Daquele aquele salto pra frente usando propulsor, quando vai ver você tá na cara do inimigo. O inimigo fica desesperado com um grandalhão, um panda, usando um exoesqueleto, tá ligado? Na sua frente, o cara, o cara ele quer correr de você de tanto medo. Então assim, ele é um personagem muito bom. Para a defesa e para o ataque, depende da situação do seu time. E que assim, tem muita vida, mano. Tem muita vida. Eu curti pra caramba jogar com o Panda. Guerreiro Panda, Panda Warrior, em inglês. Que é similar ao Houston do... Overwatch, galera, Overwatch. E assim, eu não vejo a hora desse jogo sair da beta, mano. Porque só de saber que dia 30 a beta vai acabar e eu não vou poder mais jogar, eu fico muito é, frustrado, tá ligado? Não vejo a hora desse jogo sair definitivamente. Com certeza vai ter muita gameplay desse jogo aqui no canal, mas muita, galera. É, nesse período eu tô tentando jogar com o máximo de personagens possível, para fazer review de todos, porque assim é, a gente consegue ajudar vocês aí para quando o jogo sair vocês já estarem a saber a função de cada personagem, não ficar perdido no jogo como eu fiquei. Então essa é a minha intenção, tá ajudando vocês. Por isso que eu tô gravando review, gameplay a rodo, tá? De do Mission Hero, e assim, depois eu vou estar tá até fazendo um comparativo com o Legion King, que é outro jogo inspirado em Overwatch para mobile, e eu vou estar tá falando para vocês na minha opinião qual que é o melhor, tá? É, eu não tive a oportunidade de jogar o Legion King, que tá dando erro no meu celular, mas eu vi muitas gameplays e já tenho um eu já tenho uma definição de qual é o melhor jogo para mim, tá? E vocês podem até imaginar, mas depois eu vou colocar no no, nesse vídeo comparativo. Então, assim, galera, vamos tentar bater a meta aí de 100 likes. Enquanto você está assistindo esse vídeo, já lasca o dedinho no like para ajudar o canal a crescer, desenvolver e esse jogo ter mais visibilidade, entendeu? E quando esse jogo sair, a gente já ser uma legião boa aí, já ter bastante é, membro jogando bastante BR para a gente formar um grupo, jogar em cal, fazer uns negócios muito louco, tá? Então esse daí foi o breve review do Panda Warrior. Claro que depois que o jogo tiver uma tradução decente. A gente vai conseguir ter mais especificação. Mas a princípio são esses os especiais. Essa é a função do personagem. E... Também eu falei de qual é, personagem do Overwatch ele é inspirado, né, galera? Então, assim, ele é muito bom. Fiz uma frag alta nessa gameplay. Espero que vocês curtam o restante. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu Thank <laughs> you.